Olá, como você está? Eu sou a Ágata, bibliotecária do Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí. E hoje eu trago mais um vídeo para vocês do projeto Abraço Literário. Mas é um vídeo diferente. É um vídeo comemorativo, reflexivo, de homenagem e também de encerramento. Há um ano atrás, as nossas vidas começaram a mudar radicalmente. Março de 2020. Eu acho que esse mês vai ficar na memória de muita gente. Março de 2020. A nossa rotina familiar, educacional, profissional mudou radicalmente. A gente passou a conviver com medos, com inseguranças, com realidades que ninguém estava preparado, não existia preparo para isso. E a ausência Desse coletivo, desse abraço, desse estar com o outro, estar próximo, começou a doer. Acho que é essa, sintetizando, acho que é isso, né? Começou a fazer muita falta. A gente percebeu o quanto o outro é importante na nossa realidade, na nossa rotina. E a partir disso, a equipe da biblioteca começou a pensar em alguma atividade que pudesse nos aproximar. E o Abraço Literário, esse projeto foi exatamente isso que a gente pudesse estar mais próximo por meio da literatura. Inicialmente, o projeto começou com troca de áudios. Eu lembro que era uma troca assim, extremamente intensa, rica, acolhedora e produtiva, com muitos alunos. Apesar de estar desenvolvendo o projeto... Para os alunos, a comunidade participou de uma maneira incrível e a gente ganhou também vários participantes de outros estados. Foi uma troca bastante rica, muito acolhedora. Depois, o projeto passou para uma fase com um compartilhamento dos vídeos, né? É, que também teve o seu valor e o seu enriquecimento a partir disso. E hoje chega o um momento de saldo da gente pensar um pouco sobre o projeto e 2021 tá aí e de pensar novas possibilidades. Mas eu queria fazer um vídeo para esse encerramento e queria trazer um texto muito especial. É um texto de um livro que fala sobre a cidade de Jacareí e um texto dentro desse livro escrito por um cidadão de Jacareí e ex-aluno do Instituto Federal. Vou apresentar primeiro o livro e depois eu falo um pouquinho do texto, ok? O livro é esse daqui, Jacareí, Crônicas da Cidade. É um livro que nasceu nesse ano emblemático, nesse ano de 2020. E ele conta com 36 cronistas, todos escritores, produtores aqui da nossa cidade de Jacareí. E dentre esses escritores tem um texto aqui chamado Experiência Centenária. Vou colocar a imagem para vocês que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando também. Ok? Vamos à leitura? Um detalhe importante é que a gente vai realizar essa leitura e logo depois dela eu convidei o Lucas para falar com a gente, para conversar um pouquinho com a gente sobre a construção desse texto e como ele passou por esse ano de 2020, né? a ideia de construção desse texto. Vamos lá? Experiência Centenária, Lucas de Souza Andrade. Com uma surpreendente alegria em seus olhos, Evanildo concordou sobre a importância dos livros, mas recomendou que eu também lesse O Mundo. Jacarei sempre me impressionou pelos seus idosos ativos. Assim, não poderia ser diferente com a quantidade desses jacareenses que passaram dos 100 anos mantendo um ritmo de vida que pode ser considerado normal. Existem entidades respeitáveis como a ordem Rosa Cruz, por exemplo, que admitem serem os humanos capazes de chegar bem aos 140 anos, sem condições de vida adequadas. Portanto, segundo essa teoria, neste novo milênio, atingimos a metade dessa média existencial, possível em quantidades maiores. Há muito que progredir ainda. Você tem conhecimento de alguém que tenha atingido essa marca de vida? Em Jacareí, não precisa procurar muito. De passagem, para citar alguns nomes de memória, temos Maria Aparecida Cunha Ribeiro, moradora de Altos de Santana, que completou 102 anos em 2020. Rafaela Mercadante, que viveu até os 104 anos. Júlia Burratino, com 100 anos mais 5 meses e Bolívia Zonzini Carderelli, que faltou dois meses para atingir o centenário. Na verdade, não há divulgação oficial desses longevos, talvez porque a família ou eles próprios prefiram a tranquilidade do anonimato. Vistas, vista por outro ângulo, essa demonstração de modéstia só reforça a teoria de que nossos veteranos atingem essa marca em pleno gozo do juízo mais, divulgando ou não, a sociedade local teve nomes populares, como a citada Rafaela Mercadante, admirada por todos que se orgulhava, numa entrevista concedida aos 103, de não usar lápis e papel para fazer contas básicas, somar, multiplicar, dividir. Ralhava com os mais jovens da casa por usarem calculadoras para fazê-las nas simples compras domésticas. Em recente tarde de domingo ensolarado, suor escorrendo pelo rosto, caminhava eu em direção ao parque da cidade. Nas minhas costas pesava a mochila preta com um livro de psicologia dentro dela, além de outros pertences. Ao chegar ao parque, fui logo à procura do ponto mais refrescante para sentar e ler. Achei um, em meio aos arbustos. Era um banco de madeira e, por coincidência, nele estava seu Ivanildo, um senhor que eu conheci numa de minhas andanças por ali. Com sua licença, sentei-me ao lado dele, cumprimentei-o, abri a mochila, retirei o livro para começar minha leitura ao ar livre, hábito que gosto de cultivar. Desta vez, aproveitei a presença do Ivanildo para compartilhar com ele a leitura sempre que surgia um ponto interessante. Cada página virada provocava uma reflexão. Meu parceiro de banco, na maior parte do tempo, permanecia atento, mas calado aos meus comentários. Logo, substituí o livro pela conversa direta. Quando comentei que lia para melhor viver cada momento, ele interferiu. Então tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história daquele companheiro ocasional. Com uma surpreendente alegria nos olhos, Ivanildo concordou com a importância dos livros, porém recomendou que eu também me dedicasse à leitura do mundo. Explicou que todos os domingos saí de casa para ir ao parque, respirar um pouco e sentir a natureza feita pelas mãos de Deus. Costuma sentar-se naquele mesmo lugar e passa a observar tudo. Fica lendo o parque que considera uma biblioteca viva. Depois, contou-me que hoje, aos 77 anos, é feliz filho, pai, avô e já prepara o coração para receber a sua primeira bisneta. Usufrui vários níveis de sua geração, que considera muito rica. Eu me encantava com cada detalhe exposto. Até que ele chegou ao que mais o enchia de orgulho, falar do pai, Jerônimo, nordestino, arretado, que não tem medo de nada. Segundo ele, hoje, aos 103 anos, o velho tem saúde impressionante. Sempre foi muito teimoso, mas talvez até por isso, Fez de tudo e conseguiu manter sua família unida. Perguntei se Jerônimo vivia com ele em Jacareí. Respondeu que o pai vivera muitos anos na cidade, até o final de 2019. E, em parte desse período, trabalhou pesado na roça e em várias indústrias. Agora, porém, nessa fase da vida, tudo que o velho mais queria era descansar em Teresina, no Piauí, sua terra natal. Ivanildo fez a vontade do pai. Em seguida, me mostrou algumas fotos de Jerônimo, enquanto lia algumas que mantinha numa das mãos e disfarçava, para não mostrar as lágrimas. Os olhos brilhavam com o sol batendo em seu rosto. Fiz questão de me sentir ali. Mas um representante da cidade, que abrigara tão bem o nordestino, como usa abriga, briga, os milhares que sempre chegam. Senti naquele momento um pouco do orgulho transbordando em Ivanildo, como se adivinhasse sua imensa honra de fazer parte de um legado que já vem por dois séculos, bem como a gratidão de estar vivo para poder contar as novas gerações. Ufa! A gente espera que, nesse momento que a vacina começa a chegar para os nossos idosos, e que essa comemoração à vida, ela possa se refazer e ser cada vez mais intensa. Que o seu Jerônimo e que o seu Ivanildo possam se encontrar mais vezes, que o seu Ivanildo possa ir até o Piauí, ver o pai abraçá-lo, comemorar a vida, comemorar um centenário, comemorar a esperança de dias melhores, que dias melhores venham né, para todos os nossos idosos e que em breve para todos nós. É, fica um recado agora para vocês do Lucas e eu volto em seguida. Boa tarde, tudo bem? Bom pessoal, eu sou o Lucas, eu tenho 22 anos, é, eu sou nascido e criado aqui na cidade de Jacareí. É, primeiramente, eu quero agradecer né a oportunidade de estar tá podendo contar um pouco dessa experiência que eu tive, é, que foi justamente aqui no Parque da Cidade né que surgiu uh, todo esse relato dessa história que está podendo alcançar mais pessoas, né que é a experiência centenária. E foi justamente aqui num dia em que eu estava é, até um pouco triste, na verdade, né e eu estava num processo em que a leitura estava me ajudando a ter mais conhecimento, né, a diminuir mais a ansiedade, todas essas questões aí que o jovem de hoje enfrenta, né. É... E então eu resolvi, né, vim até o parque, pegar um ar livre e fazer a minha leitura. Foi quando eu encontrei um senhor é... e cada parte do livro que é, eu pegava, que eu interpretava, que eu achava que aquilo poderia ser agregar mais para mim, eu comentava com esse senhor. Uh, e foi daí que ele foi pegando exemplos que eu tirava desse livro para aplicar um pouco na, na prática, na, em tudo que ele viveu também. E foi aí que ele deu o exemplo do, do pai dele, né, que na época, né, foi recente, o pai dele com 102 anos de idade, né, ele me contava que o pai dele era um é, é, nordestino e que tinha toda aquela história de luta por trás de, de tudo aquilo, né, é, e ele sempre e cada detalhe que ele falava do pai era algo assim muito que brilhava os olhos dele, né? então assim foi uma experiência muito boa, aquilo me fez voltar um pouco para a realidade e entender o quanto é importante a gente ouvir é, os idosos, né? o quanto é importante a gente dar espaço de fala para eles e... e que a gente tem muito que aprender com eles, entendeu? e que a nossa preocupação maior tem que ser voltada os nossos idosos. Obrigado pelo espaço de fala, obrigado pela oportunidade e quero agradecer ao senhor Benedito, que foi quem me deu espaço para contar um pouco disso, é, a Ágata que está me dando a oportunidade de é, falar um pouco novamente sobre isso, sobre, esse, sobre essa crônica. Muito obrigado. E agora chega o momento dos agradecimentos. Né? Uh, Lucas, muito obrigada pelo vídeo compartilhar com a gente a sua percepção sobre os longevos da nossa cidade. Que delícia foi ler o seu texto, nesse momento em que a esperança está tá batendo a nossa porta, que a esperança é real. Muito obrigada. Quero agradecer também ao Valdir Capucci, que é o organizador dessa obra, desse livro, e que gentilmente doou dois exemplares para a nossa biblioteca, e que em breve, Deus quiser, a gente vai se encontrar e vai estar acessível para todos vocês, todos os nossos alunos. Uh, mas enquanto isso, também vou colocar aqui embaixo nos comentários Uh, o PDF da obra que já está disponível, quero Vocês, caso vocês queiram conhecer e degustar e apreciar essas outras crônicas sobre a cidade de Jacareí. Bom, é isso. Quero agradecer também a cada um de vocês que participaram do projeto Abraço Literário. É que dividiram seus medos, suas alegrias, suas inquietações, seus textos literários comigo, conosco, da comunidade de Jacareí. Muito obrigada por estarem juntos, mesmo distantes, nós estivemos juntos durante esse ano. E que 2021 traga novas possibilidades, novos projetos e novas alegrias, porque a gente precisa, no meio desse caos, a gente precisa criar meios de cultivar a fé e de manter a alegria de que dias, a fé que dias melhores virão. Eles precisam vir, né? Enquanto isso, cuidem-se, mantenham-se em casa, se possível. Usem máscara, realizem distanciamento social. Nesse momento, a gente precisa se cuidar e continuar cuidando dos nossos, ok? Um grande abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.